Ora malta, bem vindos aqui a mais um vídeo hoje vamos andar num carro que para além de vocês quererem que eu filme eu próprio tinha uma curiosidade brutal de andar neste carro, nunca tinha andado em nenhum e não andei, vou andar agora, primeira vez nunca conduzi, nunca tinha sequer entrado num carro destes, este jovem Trouxe-me aqui hoje uma maravilha que é o Hyundai I30N. Eu já pus aqui, já vocês já notaram que o volume aumentou, porque eu vou só dar aqui uma introduçãozinha. Andamos aqui no I30N, no finalmente, um carro que eu. Ai, ah, pipocas de oferta, <risos> as pipocas vêm de fábrica, mas o carro não está de fábrica. Já temos umas modificações, sim, porque a gente. Uh, o carro está a ser uma estreia, mas é logo uma estreia com um bocadinho de. Um bocadinho de, de da mina. De da mina. Então, vocês fiquem por aí que aqui o jovem já vai dizer porque é que comprou este carro, onde é que fez as modificações, porque é que isto enche-se o peito e essas. Ah, isto faz o coisa, o homem vai piar como o FK. Sim. Top, top, top, top, top. Vai! Fiquem por aí que a gente já vai. já vai dar lâmbra. <risos> Okay. Obrigadão por terem trazido aqui uma novidade e matarem a minha curiosidade do 810. Claro. Agora já estamos no modo normal, acabou-se o barulho, suspensão confortável Sim. e é assim que tu andas no dia-a-dia? -dia? É o teu carro dia-a-dia? -dia? Sim, é o meu carro dia-a-dia -dia. e normalmente costumo andar assim. Softzinho, Sim. sem stress. Pois, ainda, não, ainda andamos na, naquela era sem ser DSG, andamos com a bela caixa manual ah, Diz-me, era um requisito teu? Ah, isso era! Crias um que manual? Ser. É da velha guarda, no... <risos> manual é sempre manual E mariagem, e punho! Sempre a fundo Eu também gosto, gosto muito, já disse em vários vídeos gosto muito da DSG, tecnologia e rapidez Sim, é muito rápido É inigualável é pá, Mas uma boa caixazinha, Seis velocidades ah, A antiga é outra coisa. nunca fica pior não é? Nunca fica Sim. pior Procuraste mesmo um, um i30N Apareceu... Porquê? Porquê este carro? Pai, eu estava indeciso entre o Seat Cupra e o i30M mesmo. Nunca te passou pelos Golfs, não. os FKs? Nunca, nunca me passou pela cabeça. Estava, estava mesmo com a ideia desses dois. Ou o, Cupra. ou o Cupra ou o i30M. Eu, na minha opinião, que já filmei um Cupra e ainda não puxei neste carro, eu sinto que o Cupra é mais carro que este. Achas? É que o Cupra é que eu já andei, pá, aquilo é canhão, pá. É, e com a fama que já tem, <risos> é que os já motores, não é? mostram mesmo daquilo que são capazes. É, né, aquilo é muito bom. Eu estou agora a andar neste pela primeira vez, posso mudar de opinião, mas sim. os Cupras são bravos. São, isso são. São muito bravos. Diz-me, apareceu este, texto? Ah, Apareceu-me este. Tu compraste uh, onde? Cá? Um a tarde? Agarrei um negócio nos Açores, estava mais barato e... E aproveitar. E, eu aproveitar. Entretanto, eu já abri isto. É, não ah. Vem é muito bem nas curvas a suspensão mostra toda. E aí atrás, sentes que ele é desconfortável ou é fixe? Já que, vais, já, já que vais aí atrás? Aqui tem um Audi melhor. Para, para pois, é, aí, é já, aí já me estás a roubar a deixa. ia-te é perguntar isso já de seguida. É que aí atrás o Audi deve ser um bocadinho melhor não? Yeah. Aí, com licença! <risos> aí, é tão bom meu! Ele de origem, modo a que este carro de origem já cantasse um bocado. Sim, já fazia praticamente, está a fazer os mesmos pops que é? fazia de origem. Gachaste este carro na, nas ilhas Sim. e mandaste vir, contentor Sim. e tal, achaste muito caro o, o, o transporte ou como é que achas que compensou? O transporte eu tinha pessoas conhecidas. Cunhas, portanto. Pois. Cunhas, e... portanto. Ficou em conta? Ficou-me à volta, volta de 150 euros para trazer das ilhas. E quando, quando foi... o carro chegou? Vinha 100% original? Estava 100% original. Era aquilo que querias? Era aquilo que eu queria, porque em relação aos capos já era. Já fazia muito barulho. Já era ruidoso. Este modo este já era, já era, já era no, agressivo. Já era agressivo. versão de 2018 ainda vem sem filtro de partículas. Mas é a mesma atrás. potência. É a mesma potência. Ok. Só que ainda faz mais barulho. Aí, este isto a levantar a rotação sozinho? É, okay. é qualquer coisa. É, é qualquer coisa, é qualquer coisa. Pois diz-me o andamento não te satisfez. Ou tu já o compraste naquela, é, isto é bom, mas eu vou querer mais. É, pá, uma pessoa nunca está satisfeita. Mas... Tiveste ele de origem quanto tempo? É a pá... pergunta que eu faço sempre, chava Volta de 6 meses. 6 meses, 2 dos piorzitos. E aguentou porque, é, pá, eu ainda gostava do barulho de origem e fui pondo umas peças estéticas, porque não tinha ido mais cedo. Era. caçadeira... É assim que reduzes. O gajo levanta a rotação sozinho. Sim, sim. se eu trocar outra vez, ele faz outra vez. Olha, estéticas, tu começaste por fazer o quê? Hoje o kit quase todo da Magston Designs. Tinha... Leap, de laterais, o acrescento do o difusor atrás. Ah, aquilo acrescentezito acima, sim. não vem... Ah, ok, ok, ok. Ficou só mesmo a faltar umas barbatanas na lateral, sim. mas pronto, já era... Ah, já... aqueles difusorzinhos? Sim. Já sei, já sei. A acompanhar já sei, já sei. Para acompanhar o tamanho da saia. Sim. sim, sim, sim. Mas vais meter ou, ou não, não, ou não já, gostas? Não, já vai ficar assim. Fica assim? Ih, o carro é brutal, mesmo. Olha, nunca tinha andado em nenhum e como estava-te a dizer e disse no início do vídeo, tinha uma curiosidade imensa deste carro. Sim. Um carro que para já é... Em termos de carro, não estou a falar do andamento, em termos de carro, se sentes que é um carro robusto, estás a ver? É sim, um, sim, é um carro bem construído, é um carro maçudo, estás a ver? Pá, pelo menos na minha opinião, a andar no carro há 10 minutos e depois o andamento a gente tem os controles ligados, tem, tem tudo, pá, e o carro repa. É, é muito gente desliga rápido. aí. Pá. É, pá. Eu não, pá, por norma tende sempre a coisa, não é? E diz-me. Foste fazer o que ao, ao, ao carro? Se bem este que ele traz 200 e. Traz 275 200, de Pronto, eu ia dizer 270, já ia por aí. Não, não tinha a certeza. É 275. Sim, 275. Fizeste o quê? Começaste por o quê? Uh, fiz logo tudo uma vez. Foi tudo de uma vez? Não, logo... não, foste, não, não, não foste suave! Não, não. É logo! Pus, pus um filtrozinho de ar da BMC e. e um downpipe da, da Scorpion. Ou seja, ele ainda tem o catalisador? Não, o catalisador está em cima. Ah, depois, vem preso no downpipe? Sim. Ah, ok, assim, assim que tiras. Fazia okay. uma pequena continuação que eu preferia de, deixar o da origem por enquanto. Anteira, ok, ok. E, mas de resto, do meio para trás. Está todo original. O original, o escape final é original, sim. tudo como. Tudo vem te, discreto. Como vem de como fal... Discreto quer dizer, assim. Neste modo, <risos> neste modo para aí... E depois completaste com o eletrónico? Sim. Fizeste onde? Fiz na X Garagem Garage. É ótimo, São... um, sinceramente não conheço. É em Odivelas? Vamos já a números, vamos já a números, não é loucura. Uh, Fiz 318. 3, para 320 cv e eletrónica filter e downpipe. Sim, Portanto, sim. Não tem muito. Subiu so, so, tá. so, so, tá. muito De 275 para 320 cv, vá, é, é um aumento muito bom pelo, para o investimento. também bem dizer, tens que ir? Duas, duas peças e um rima eletrónico. Sim, é? sim, sim. No... Ah, sim, eu estou a curvar, isto é, na suavidade, muito dentro dos limites do que isto faz, porque o carro não é, sim. não é meu, não, é? Tal, não E estamos a andar no alcadrão margem sul, não é? Pois, que, que é, então, que é, é aquele alcadrão que, tipo, esquece. Olha para isto. Muito, bem, ah, fi fixe, meu. Eu acho, Bastante. primeiramente, eles queriam o carro para uma pistazinha com Tracta e coisa... e não se focaram tanto em performance porque em performance há muitos melhores aí eu o carro é tão nice mesmo. O carro agarra muito bem Olha, de modificações mecânicas, dás por completo ou ainda cresce que vais querer fazer mais sumindo disto? Pá, provavelmente ainda vai, ainda vai levar mais <risos> algumas coisas Provavelmente vamos repetir a gravação daqui a, aqui a uns meses Talvez levava a panela final Queres pôr a final? e por um hibridar o turbo ou por um turbo diferente e por um intercooler o IC frontal sim sentes sempre força não é? é muito linear é muito... Foi uma da reta, fácil, mas estava bem mais, estava bem mais. <risos> <risos> <risos> e olha a pista. Mesmo. eu Fiquei Super logo apaixonado pelo carro. Hum, e um gajo está aqui a brincar. Eu também sou suspeito que eu tinha um carro de 89. <risos> Foi um grande então, pá, Tudo está tu, tu bom. Foi um grande upgrade. mas esquece. Um gajo está aqui a fazer as coisas na, na boa. E um gajo que saiba conduzir isto então piloto a sério. Isto faz maravilhas disto. Velho. Faz maravilhas disto. Bem, da minha parte despeço-me com amizade. <risos> Fiquem bem. Um grande abraço. Ah, terminei vocês ah, Gás! um grande Gas. Gas. <risos> bem malta para quem ficou até ao fim aqui que a devida autorização vocês já sabem eu arranquei tantos carros de cá por não arrancar em nenhum jeito Hehehehe <laughs>